Não só agora, porque você tá falando da Gama, que hoje estamos aqui com mais um vídeo de... Soma, finalmente, depois de ter zerado Resident Evil, né? Nossa, agora voltamos para esse jogo. E eu notei que eu perdi um negócio aqui, ó. 0722. Pois é, né? Então, gente, é... Como o povo está pedindo aí? Era 0722, calma aí. 0722 Mensagem É, a produção de energia foi assegurada. Nós selamos as fábricas para manter a zona Todos os sistemas foram desligados. Se alguém um dia Tiver que voltar, saiba que o regulador de fluxo de energia está pendurado por um fio Se você mover o interruptor, provável que seja uma situação sem volta Estamos caindo fora daqui Ih, ele não enviou Link não estabelecido Ok, volta Energia ah. Solução encontrada, desligue uma das sessões Eu tô aqui Aqui é a sala Se eu for reto pra esquerda Ou se eu vier pra cá E for Ah, eu posso escolher Se eu posso matar esse bicho ou não Acho que eu vou por cima, né Eu não quero matar ele eu sou bonzinho É, armazenamento Ligado Controle de fluxo Ligado Nada, nada Equipe Isso aqui não importa como é que sai? Ah, botão direito Então, gente Eu vou fazer uma live Eu zerei o Resident Evil E eu vou fazer uma live Uma live Uma live é foda, né? Vou fazer uma live Do Separate Ways Que é Basicamente você jogando Com a Ada Pra quem não sabe Isso parece... Ah, que isso? Esta caixa preta é um instrumento de precisão projetado para observar suas condições gerais. Ela mantém uma grande variedade de dados, desde a temperatura corporal à atividade cerebral. Essas informações são retransmitidas constantemente à unidade de sentinela de, da Patos 2. O W, tá Então, gente, de sapatos dois é onde a gente tá foi. Isso daí foi o que eu descobri, tá Eu fiz uns estudos e descobri isso Agora oh. essa ferramenta? Que pena Tá, o que, que isso tem a ver? Então, vamos embora Eu lembro que eu tava aqui, era reto à esquerda Então. Ah, era aqui mesmo Leia isso Nós construímos. Se você puxar a alavanca não há como voltar atrás Tenha certeza que é isso que você quer Aí agora eu mato o cara O cutuco o rego O cutucar o rego Ah, que ah, Eu sou ousado, eu não matarei um, um ser humano. Adeus. Acho que quando eu puxei isso foi Quando eu apertei o rego Ih, será é que eu fiz merda em cutucar o rego? Vambora Aqui zero não posso esquecer disso. Ai que cagaço. Cagado não, não, não. Vamos pra cá, vamos pra cá, vai Pera que eu não... Pera aí Триталан. Deus. Por causa que eu tive um infarto aqui. Vai embora, vai. Essa porra, mano, esse bicho é muito feio, é tipo matar tartaruga, mano. Hum, eu vou aqui, é lá no computador. 0722. Esqueço. Tá aberto lá Quem é você? Você é o Meg? Não, você não é o Meg, você é só um lixo Fecha, fecha. <risos> Meu brioco. Dados corrompidos. Restaurar arquivos? Sim. Josie, como está indo com a vocação? Fazemos tudo para sair, mas não podemos deixar a usina sem supervisão. Adam decidiu deixar aí, Azaro, e Car Sam Kane, encarregados. Posso que eles ficaram bem animados com isso. Só queria dizer que estamos no cronodelo, eu falo com você amanhã. Ah, vamos falar com o Então, Jonesy, que linda. Vai ter que ser, queria te apresentar a M eles vão estar encarregados da comunicação, assim que eu deixar. Teta! Tiga oi! oi. Oi, Data. Epsilon. o que é? eu é? é? é? Seria ótimo se pudéssemos ter um contato direto com, ah, com, a, com a Header. A ciência, Digo, o é o engenheiro. Conexões diretas são quase impossíveis de estabelecer. Os relés lunares estão uma porcaria. É um sistema de merda, mas é tudo que funciona agora. Certo, então é o que vai ter que ser. A gente se fala depois. Oi, Peter, certo? Eu estou aqui, o que então, aqui, aqui. Estamos saindo. Só queria dizer que vou selar o centro de comunicação agora. Então será a última vez que vocês vão nos ouvir. Se não aparecermos nas próximas duas horas, envia a cavalaria. Espero o que, o que está acontecendo? Ainda é o mesmo plano? Sim. Até o transporte direto para a Terra. Ok, ótimo. Vou reunir as tropas. É isso que eu gosto de ouvir. Hum. Então aqui, estava fora de controle por causa de um vírus que estava acontecendo e o povo que estava aqui queria sair e por isso eles selaram essa sala que eu acabei de acessar é o teta E foi. Local de... Tieta. América do Norte, Oceano Atlântico, África... Espera aí. Nossa, que mapa, mapa tá virado. Ah, não sei. Atualização, de defesa, os últimos esforços de comunidade global para impedir a colisão falharam. Patos 2 deverá estar para lidar com o tremor instável após o impacto. Tempo estimado 5 e 3. Nossa, gente, olha o ano que a gente tá. 2103. Nossa senhora, a gente passou quanto tempo? O escritório está sendo fechado, todo mundo... To e, e todo mundo está sendo evacuado, todo mundo aqui. Gostaria de dizer que foi uma honra trabalhar com vocês e a Upsilon. Boa viagem e boa sorte. Hã? Uh? E boa sorte com o Apocalipse. Que Apocalipse? É com um grande tristeza que devo informar que o escritório será fechado e não poderá mais apertar Upsilon e a Patos. Gostaria de usar essa comunidade para agradecer à Supervisora James Eddas com o resto da sua equipe... Vocês são um grupo maravilhoso e com grande confiança de que eu digo, onde caímos vocês certamente consi... cons... prosseguiram com bravura. Eu sei que vocês têm mais chances de sobreviver, mas temos a melhor vista. Ué, ok. Tá, vamos com a y não. não foi possível. Opa! 2 2 último. Não. não foi possível chamar. Tá. A teta já foi. Vamos ver. Precisamos de ajuda, gente. Ih, a bateria já acaba. Ei, você está aí? Encontrei um teto com um cúpula O uh, Jared. Simon. Oi, Simon. Me chamo Catherine. Você, você descobriu o que está yet? acontecendo? Eu? Pensei answers. que você teria as respostas. Talvez some. eu tenha algumas. O que você gostaria de saber? Eu sei I mean, por começar. Que lugar é esse? Como eu cheguei aqui? porque tem robôs que falam como se fossem pessoas? Bom, você está em Y. Você já esteve aí antes? Onde você trabalha? Onde você trabalhava? Eu não o que não sei nem o que é isso. Isso é inesperado. Você veio diretamente de Toronto? Sim. E foi bem inesperado. Você viu alguém um funcionário técnico de campo? Apenas robôs, uns bens malucos. Isso tudo é tão estranho. Você Nem me fale. O que foi isso? Nossa. O que está acontecendo? Acho que esse lugar está desabar. Simon, vem para a lanterna! Como eu vou chegar, lá? Eu chegar lá? A trem de transporte conecta todos os locais, encontre um e vem aqui, eu vou te esperar. Shit! Shit! Shit! Onde eu estou? O que é isso? Não! Vamos. Não, a bateria da câmera não acaba. Ai, meu Deus, eu vou morrer afogado. Ué. Oxe. O que? Como isso é possível? What que hell? How is que isso? É o que eu... O que simplesmente tá acontecendo aqui? Bom, pelo menos agora eu posso nadar Eu acho Finada, nada, Lesk Mas por que, que eu do nada apareci com essa roupa? já aqueles trens, Lander, encontre o transporte para e não pega. Mapa, velho. Que interessante isso, né, gente? Eu queria que o Mag estivesse aqui pra ver essa, essa visão. Que isso, achei. Venha para a tela. É melhor você responder. Stress que anda? Amy, cadê você? Os campos. O cara está com você. Foi, Foi tudo pro inferno. Espera, você conseguiu automatizar a energia, certo? A usina está segura, precisamos de energia para manter o lugar Foda essa energia, foda-se você, você. Stress. As máquinas, As máquinas o carro. mataram o cara. Ah, merda. Certo, acalme-se, vai ficar você tudo bem. Você consegue voltar pra Terra? Sim, acho que sim. Vou usar o transporte auxiliar. Então é por aqui. Que ela tava no campo, igual eu. Que medo. Eu por um momento eu ouvi o robô. O que é isso? O que que tem esse robô? Aí ele é do mal. Não parece ter nada. É pro outro lado. Vamos lá, gente. Antes que a bateria acabe. <risos> Estou numa corrida contra o tempo. Da bateria, Cara. Garanto que não tá seco. Pode estar com sede, mas seco aqui é não tá. Acho que é pra cá. Olha aqui, tem até Upsilon B. Oi, amiguinho. Oi, amiguinho. O que você vai fazer, meu amiguinho? que ele tá fazendo? Parece que nada, ele só vai iluminar. Eu vou pra lá que tem uma luz verde. Aí ele vai me ajudar. Legal. Quando ele vai acabar... Gente, eu tô perdido nesse mar, na moral Vem comigo, amiguinho, eu preciso de você nada aqui não sou assim não filha da puta Abre obrigado robozinho nossa ele é muito útil mas então gente como eu tava falando né vou fazer a live sim sábado fazer um vídeo, relaxa, avisando quando que vai ser a live. Então, thanks, cara. É um e a ah, Gusta, vocês vãem? Acho que é isso tá se fala tá dando loading isso let's the shuttle still works how did did I get a flashlight Onde hoje eu tirei essa lanterna? do cu, cara. já assim sai brilhando. Straski? Venha para Feta. O que? Eu não posso... Eu não no transporte, mas não parece nada bom. As luzes estão piscando, feito loucas. o de energia quebrou. que eu não quero ficar get stranded halfway to Theta! O que foi isso? Eu não Somehow. Hmm, é aqui que eu vou. Parece que está quebrado. Jesus Christ, what que hell? Que que foi isso? Bom gente, mas acho que vou acabar por aqui, né? A bateria da câmera tá só o pó do pó. É, espero que tenham gostado, deem like, favorito, se inscrevam no canal. Se tem algum jogo que vocês querem que eu jogue, que eu coloque na minha lista, eu posso colocar. Porque agora eu tô zerando soma. Mas, eu não vou ficar só na série direto, né? Porque, senão fica muito chato. Mas então é isso né gente, espero que tenham gostado Deem like, favoritos, se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo, por favor Que vocês vão ajudar muito E até o próximo vídeo gente Então pessoal, falou